Gostaria de convidar a todas as pessoas, estudantes de psicologia, professores, psicólogas e psicólogos a participarem do congresso da UFEPS. esse é o sétimo congresso da UFEPS. Vai acontecer do dia 5 ao dia 8 de setembro, aqui no Rio de Janeiro. E esse congresso ele é um congresso muito importante para a gente nesse momento, porque ele é um congresso que se propõe Aqui nós, aqui da América Latina, né, possamos juntos pensar numa prática psi que tenha essa, essa proposta, essa, esse compromisso com a transformação social do nosso continente, né, aqui da América Latina.